Assim como aconteceu com as notas de 50 e 100 reais, a partir de agora, você vai ver, sentir e descobrir os elementos de segurança das notas de 10 e 20 reais. As notas de 10 e 20 reais da segunda família do Real vêm com design moderno e itens de alta tecnologia para garantir a sua autenticidade. Veja. Segure a nota contra a luz. Você verá nesta área clara a marca d'água, que é a figura da arara e o número 10, ou a figura do mico-leão dourado e o número 20, em tons que variam do claro para o escuro. Observe também que há um fio escuro próximo ao meio da nota. É o fio de segurança, e nele está escrito o valor da nota. Ainda contra a luz, perceba que as partes do verso de um pequeno quebra-cabeça completam as partes da frente, formando o valor da nota. Ao utilizar uma lente, é possível observar o valor da nota em pequenos números na frente, em volta da efígie, e no verso, na área em volta da gravura do animal. Cinta O papel utilizado nas notas é especial, tem uma textura mais firme e é mais áspero do que o papel comum. Pelo tato é possível sentir o relevo em algumas áreas da nota. Na nota de R$ 20,00, também há áreas em relevo no verso. Descubra! Movimente a nota e descubra o item de segurança que só as novas notas de 10 e 20 reais têm. O número no canto superior direito muda de cor, do azul para o verde. Uma barra brilhante parece rolar pelo número. Em um lugar com bastante luz, coloque a nota à altura dos olhos na posição horizontal. O seu valor vai aparecer à direita da efígie da República. Exponha a nota a uma lâmpada ultravioleta. Na frente, observe o seu valor à esquerda da marca d'água. No verso, a numeração de série vermelha ficará amarela. E nos dois lados da nota, você verá pequenos fios na cor lilás. As notas da segunda família do real têm para cada valor tamanhos diferentes e marcas em alto relevo, que facilitam o seu reconhecimento por pessoas com deficiência visual. Para saber mais, visite o site www.bcb.gov.br.